Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Qual a imagem que a sociedade faz da justiça do trabalho? Esse é o tema da campanha que o presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, Ednei Martins, está à frente e conversa agora com a gente. Ednei, obrigada pela sua presença aqui. Qual é a imagem que a sociedade faz do judiciário e da justiça do trabalho em específico? Obrigado pelo convite primeiro, Aline. Na verdade, o que a gente tem visto cada vez mais no tempo que a gente tem de hoje é uma necessidade muito grande da população de compreender melhor não só o judiciário, mas o papel do legislativo, o papel do executivo, que impacta tanto a vida de todos eles, né? de todo mundo, meu, seu, de todo mundo que está nos ouvindo. E o que a gente tem visto em relação à questão da justiça do trabalho é uma talvez uma falta de compreensão sobre qual o papel e a importância do papel dela dentro desse segmento do, do Judiciário. Essa, judici, essa Justiça Especializada, ela é responsável por milhares de processos por onde ela está. Os 24 Tribunais Regionais, espalhados pelo Brasil, dão contas de milhões de demandas que são colocadas anualmente para que a gente possa resolver. E no momento como a gente está agora, é, cada vez mais, essa população está sem compreender qual a importância desse desse desse segmento de justiça, né? E essa esse é o objetivo dessa campanha? É, a campanha tem por objetivo informar da melhor maneira possível a população sobre qual é o papel da justiça do trabalho na vida do trabalhador, não só do trabalhador, mas de dirimir conflitos oriundos das relações de trabalho. Existe uma fantasia de que a justiça do trabalho ela só existe no Brasil. Não é. Seria uma justiça jabuticaba, como as pessoas gostam de dizer, que é o que só tem no Brasil. Não é. Felizmente, é, essa questão também é tratada em diversos outros países. França, Alemanha, Estados Unidos, todos tratam da questão trabalhista e dessas relações que vão ser sempre necessárias que alguém possa mediar, dirimir esses conflitos que acontecem naturalmente. Essa campanha de valorização que o Fórum Nacional de Comunicação e Justiça está envolvido, ela é, envolve todo o judiciário trabalhista, todos os TRTs? Como é que ela vai é, estar se passando e como é que ela vai continuar? É, ela envolve todo o Judiciário Trabalhista e ela é desenvolvida junto com as assessorias de comunicação de todos os tribunais não só os Tribunais Regionais do Trabalho, como também o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ela é, na verdade, uma demanda da, do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. O Colé-Precor nos últimos dois anos tem sido um excelente incentivador do papel da comunicação dentro desse segmento da Justiça do Trabalho para que a população cada vez mais tenha conhecimento sobre seus direitos e sobre a atuação desses magistrados, desses servidores, de toda essa estrutura que atua no Brasil inteiro. Ednei, você disse no início que esse problema de imagem pode estar associado à falta de, de conhecimento da sociedade sobre o Judiciário, o papel do Judiciário. Mas o Judiciário nunca esteve tão na pauta, ele nunca falou tanto. Ainda há problemas de percepção? A gente ainda, o Judiciário ainda falta falar? É, eu não sei se ele falta falar, ele tem falado bastante. Há quem diga, e principalmente, talvez as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, mais conservadoras, dizem que quando o magistrado fala muito fora dos autos é porque a sociedade tem um problema. Eu não acho que seja isso. Né? Eu acho que cada vez mais é uma sociedade que demanda informação, demanda conhecimento. E o judiciário nunca foi dos poderes o que gostava muito de falar, muito pelo contrário tem tido um movimento grande, desde a criação do CNJ e da demanda da própria população, o advento das redes sociais, que hoje em dia faz com que qualquer informação ganhe proporções é, gigantescas que alcancem milhares e milhões de pessoas, dependendo do, da quantidade de likes e da quantidade de compartilhamentos. Mas o que eu vejo é uma necessidade muito grande da população de compreender melhor seus direitos, sejam eles que estejam em risco ou não, mas que saibam, saibam por que aquele direito tem que ser preservado. E na situação que a gente tem hoje, você não consegue entender direito também os outros poderes e a necessidade de entendimento melhor do executivo, a necessidade de conhecimento melhor do legislativo, também faz com que seja necessário que o judiciário se posicione cada vez mais. Né? Existe uma discussão muito grande sobre esse papel legislador que o judiciário tem tomado hoje em dia, em função das crises que a gente tem atravessado, mas eu não creio que seja isso, creio que o judiciário nada mais está fazendo do que o papel dele de garantia de direitos, que está em um lugar que a gente precisa conhecer muito mais, que é a Constituição Federal. Você falou em redes sociais e o judiciário trabalhista está presente nas principais redes sociais, postando conteúdos, respondendo, ouvindo a sociedade. Isso é, tem feito mais bem ou mais mal para essa imagem? Qualquer coisa que a gente utilize para levar informação para a população, eu considero que é positivo. Eventualmente, o uso de estruturas novas de comunicação podem causar algum tipo de ruído. Postagens que incomodem aqui ou ali. Mas são postagens que nada mais estão fazendo que refletindo a própria sociedade. Quando você pega uma música, transforma num meme e faz com que essa informação seja compartilhada por milhões de pessoas, isso é uma vitória. Quem está na comunicação sabe bem o quanto custa você ter alguma coisa que é compartilhada por milhões de pessoas. É o que todo mundo quer. Mas, normalmente, dentro de uma estrutura mais conservadora, isso pode ser entendido de uma maneira equivocada. Faz parte. Faz parte da, do movimento. E a gente está nele, de mudança de estrutura de comunicação. As redes vieram para ficar. Elas são necessárias. Elas precisam, sim, ter um tipo de cuidado, se você quer... Como diz na gíria, se você não sabe brincar, não desça pro play. Mas eu acho que cada vez mais a população está buscando informação por elas e mudando uh, o ritmo da comunicação da grande massa. Se antes era a TV, o jornal, rádio que me pautava, hoje, se você for ver a, a nova geração, eles estão se pautando pelo YouTube, pelo Flickr, pelo, sabe, pelo Instagram, pelo Facebook e por todas as outras redes que estão sendo criadas aí, né? Edinei, para a gente encerrar, recentemente a Justiça do Trabalho tem estado na pauta do, da imprensa nacional, especialmente por conta da mudança da, da legislação com a reforma trabalhista. Ah, isso ah, refletiu na imagem? Já é possível fazer uma avaliação se positiva, se negativa? Aline, eu acho que qualquer análise nesse momento é precipitada. Nós tivemos uma alteração... Uma reforma, uma legislação que vinha já de muito tempo e uma alteração que causou diversas mudanças, mas só, nós só vamos conseguir entender isso, como é que ela está sendo colocada, pelo menos daqui a uns seis meses, porque foi muito divulgado que teve uma queda muito grande da entrada de ações depois do dia, do dia 11. Né? Que foi, que foi a data. Né? Todo mundo colocou, seu, entrou com seu processo que estava lá parado e tal, todo mundo entrou porque queria ainda a, a, tá com a vigência da anterior legislação. Mas agora a gente não sabe exatamente a partir de, do que, que isso vai demandar. Né? Os processos estão sendo julgados. Cada vez mais nós vamos ter criação de jurisprudência nova em relação a isso. E qualquer análise hoje dizendo que a Justiça do Trabalho não é mais necessária, ou é né, mais necessária, que é o que eu acho, eu acredito que a gente vai precisar cada vez mais agora ser acionado para poder dizer isso vale ou isso não vale. E quem tem que dizer é sim a justiça do trabalho, por enquanto. Ednei Martins, presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, muito obrigada. Eu que agradeço a você, é sempre muito bom estar com vocês nesse programa que com certeza vai levar para muita gente.